E dessa vez, galera, estamos de volta para mais um episódio da nossa série de vídeos, iniciando no Clash Royale. Galera, então basicamente eu parei exatamente onde a gente tava, na verdade eu passei alguns troféus aqui, deixa eu só mostrar pra vocês, estou mantendo a minha invencibilidade e algo que eu não notei, absolutamente todas as batalhas até agora eu ganhei de três. Ou 3, a 1, ou 3x1 ou 3x0, todas, todas, todas, absolutamente todas. E eu parei aqui antes de chegar aqui na Arena 2, por quê? Porque eu queria mostrar pra vocês a mudança do meta, né? Então a partir de agora, provavelmente, agora que a gente tá perto de passar pra Arena 2 e a partir do momento que a gente de fato mudar, a gente vai começar a encontrar oponentes mais difíceis, mais experientes. E eu deixei aqui, como sempre, alguns baús pra gente abrir juntos pra gente ver o que a gente consegue, né? Afinal de contas, os decks iniciais são muito importantes da gente criar eles juntos. Então, ok, vamos criar aqui... Eu vou, eu vou eu Ainda tô com o mesmo deck... Mas eu consegui alguma, uma, uma carta nova, eu quero mostrar pra vocês. E deixa eu só abrir aqui e ver o que, que eu consigo. Conseguimos algumas gemas, alguns goblins, algumas flechas, beleza. Então ok, olha só, a gente tem praticamente tudo pra atualizar Eu ainda tô no nível 2, só que eu quero pegar a Arena 2 no nível 2 Então eu não vou atualizar nada porque senão eu vou pegar o nível 3 Então vamos pra uma batalha Quero ver se eu ainda consigo manter a minha integridade no Clash Royale nessa minha conta nova Será que eu vou ter sorte? Peguei um cara nível 3, mais uma vez um cara, provavelmente um oponente difícil Ué, ele saiu da partida Ué, então tudo bem né mano, mais fácil pra gente Começamos com o pé direito basicamente Eu, eu, eu vou, peraí que eu vou eu Não adianta eu simplesmente sair jogando cartas aqui Eu tenho que jogar aquele gigante ali na frente mesmo Vou colocar o mini peca com a mosqueteira Que são os que vão dar mais dano aqui e agora é só esperar e colher os frutos das nossas três coroas. Então voltando, o meu deck continua o mesmo, não atualizei nada ainda ainda não cheguei na Arena 2 para fazer exatamente isso com vocês. Agora sim, a gente vai entrar na Arena 2 e eu vou pôr o meu nível pra 2. Só que, lembrando, o ouro no início é muito escasso, você vai ganhar pouco ouro. Então você tem que saber o que atualizar. E isso é uma das dúvidas mais frequentes que todos vão encontrar. Então beleza, conseguimos três coroas e o nosso baú mágico! Começamos bem senhoras e senhores, só que eu peguei baú mágico de Arena 1, deixa eu ver, baú mágico de Arena 1, vai vir uma carta épica, 30 cartas comuns, eu vou deixar pra abrir ele com vocês, tá, então eu, não, eu vou colocar ele pra abrir aqui, mas eu vou deixar pra gente abrir juntos, conseguimos uma conquista, o que é bom, chegar na Arena 2, conseguimos 3 é, gemas, as gemas, eu acho que, eu não vou gastar elas no início, porque eu sei que a melhor maneira de você conseguir cartas e é, ouro, seria exatamente nos desafios, e para participar de desafios, você vai precisar de gemas, mesmo que poucas, você vai precisar, então, chegamos na, na Arena 2, no nível 2, estamos quase nível 3, então o que, que a gente vai atualizar de que seja mais prioridade aqui no, no início pra gente, o que que vai ser? Bom, sempre vai ser o gigante nesse deck inicial, só que eu ainda não tenho gigantes, infelizmente. Eu não tenho nada de gigantes. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui praticamente tudo pra atualizar, tenho aqui uma nova carta que é a cabana de goblins, eu não vou utilizá-la agora, talvez eu faça aí para um, pra, sei lá, pra arena 3, arena 4, algum deck de cabana, mas, atualmente, a gente tem algumas prioridades mais importantes. Eu acho que eu vou atualizar o meu mini peca para nível 2. É uma carta que eu, mesmo que eu não utilize ela agora, eu vou utilizá-la no futuro. Então, se você tem mini peca eu recomendo você atualizá-la. Colocamos aqui, então, desbloqueamos o nível 3, o que é muito bom. E quanto antes você desbloquear o nível 3, pessoal, melhor. Porque agora a gente pode fazer isso daqui, ó. Podemos participar de um clã. Agora sim, a gente vai poder dar um boom nas nossas cartas, porque a gente vai poder pedir cartas. Só que na Arena 2 a gente pode pedir, vamos dar uma olhada aqui, ó a gente pode pedir 10 cartas comuns ou uma rara e podemos doar aqui apenas duas cartas comuns ou uma rara. Ok, beleza. O que, que é uma, mais uma outra peça chave para o nosso deck atualmente? Está sendo essa daqui, ó as flechas. Então vamos atualizar nossas flechas. Quando eu comecei a jogar Clash Royale, era muito mais difícil de você ter ouro. Além do que, pra você buscar uma batalha, né, procurar um oponente, você gastava ouro. Pra você batalhar contra os seus amigos, você gastava ouro. Você gastava ouro pra tudo. Então, realmente, nossa, tá um calor aqui, meu irmão. Vou baixar um pouco esse ar aqui, vamos ficar no, no, no polo norte. Voltando então. Você gastava ouro pra tudo e você ganhava pouquíssimo ouro. Hoje em dia tem aqui, ó, os ourinhos que você ganha. Quando você ganha as batalhas na arena, então aqui a gente, deixa eu ver, a gente ganha 7 de ouro. E a gente pode, pode acumular até 20 vezes ao dia. Então, realmente, tá muito mais fácil a gente conseguir ouro. Então, exatamente por isso, eu não sei se vale a pena atualizar tudo igual antigamente. Antigamente, não valia, na verdade. Então, não, você tinha que saber exatamente o que atualizar. Eu sei que isso, mais pra frente, vai ficar mais evidente, né? Porque as coisas vão ficando muito caras. Mas agora, no início, eu acho que dá pra a gente, atualizar tudo. Tá? Então eu sei que, que eu poderia atualizar minha Valkyrie Porque eu não posso, estar, eu posso não estar utilizando ela agora Mas talvez eu vá utilizar Como esse deck aqui está funcionando para mim pessoal, O que, que eu vou fazer? E recomendo que você faça o mesmo Se o seu deck está funcionando para você, atualize as cartas do seu deck Tá? Mesmo que você se sinta tentado, mesmo que você conseguiu uma carta agora, mesmo que você queira atualizar alguma outra coisa aí, ó, eu recomendo você fortalecer o seu deck inicial. Olha só, a nossa primeira carta de nível 5, o que é excepcional. Vamos colocar aqui o nosso Cavaleiro para nível 4. E agora sim, ó, estamos muito mais fortes do que antes. Vamos poder enfrentar outros oponentes de nível 3 de igual para igual, imagino eu. Então chegamos aqui a 411, a nossa próxima arena, pessoal, é só com 800 troféus. Até lá, a gente vai ter que ganhar bastante carta aqui ainda. Então vamos ver o que, que a gente consegue encontrar. Eu quero ver se eu consigo aqui é... pegar esse baú da coroa com vocês. Vamos ver se a gente consegue manter nossa estratégia. Vamos juntar elixir, colocar, jogar na calma. Mesmo que o oponente venha com tudo pra cima da gente, a gente tem que ter calma. As primeiras torres... Olha, começou bem mal o oponente. Beleza, já sei que ele não é um cara tão experiente assim. Gastou aquelas flechas, normalmente não é o ideal se você fazer isso. Vou esperar ele atacar aqui. Ó. Vou colocar minha mosqueteira... E olha só, que beleza, que alegria. Ele tá colocando bem errado ali, ó, tá gastando de tudo para matar o meu gigante e eu vou fazer um combo bem legal, vou chegar na torre dele e vou dar muito dano. Na verdade eu vou levar a torre dele, não vai ter nada para me sufocar aqui agora, ó. Olha só, meu gigante vai morrer. Ó, jogou uma bola de fogo bem jogada, mas eu vou conseguir levar a torre mesmo assim. Vamos focar ainda nas três coroas porque dessa maneira eu consigo desbloquear o baú da coroa sem o vídeo ficar muito longo. Então, Vou esperar meu Elixir voltar, não vou jogar na... precipitadamente, vou jogar com calma, porque eu sei que os meus oponentes normalmente são mais... Olha só, tá vindo bem jogado, bem jogado. Tentou me surpreender ali, ó, com o Príncipe, mas eu não vou deixar esse Príncipe bater, não vou deixar... Ah, bateu uma vez, ok. Agora vamos esperar o nosso Gigantops, que olha, colocou o Gigante bem errado ali, foi bater de frente com uma carta que é especialista em matar gigantes, que é o mini pack, então se você... Quer uma carta para enfrentar o com gigantes? Use o mini peca, atualize o mini peca. Agora vou colocar uma carta aérea. Hum, manos, ele desperdiçou o mini peca dele. E agora é só insistir. Vamos insistir nas três coroas. Talvez eu não consiga logo de cara, porque ele ainda tem a bola de fogo e pode matar ali as minhas tropas. Mas vamos ver. Eu não vou colocar nada ainda. Vou, vou. Eu, ele, eu tô dando muita pressão nele. Eu não precisava colocar nada pra ganhar a partida. Como, como eu já ganhei, né? Já consegui mais três estrelas. Mas. Vocês viram que mesmo que eu não conseguisse ganhar ali de cara, eu ainda estava economizando Elixir por um possível contra-ataque, então o que eu estava fazendo? Eu estava ganhando a partida, esperei meu oponente tomar atitude de defesa, ele não tomou, mas se ele tivesse tomado, tivesse combatido meu ataque, eu já estaria com o Elixir recuperado para poder fazer ou um contra-ataque, caso ele me atacasse, ou mais um ataque para poder faturar as coroas, então, mais uma vez... Conseguimos três coroas aqui, 444 troféus até então invictos Acho que 500 dá pra gente chegar, 1000 talvez nem tanto Mas no quinhentão a gente vai quando Acho que talvez a gente consiga E se eu conseguir eu vou ter que fazer um vídeo só pra falar mano. <risos> Então beleza, chegamos com uma mão ruim logo de cara O nosso oponente tem gigante de nível 3, o que é difícil pra gente Vamos jogar aqui então na defesa é, Eu tenho aqui um gigante na mão, o que é bom porque caso ele queira fazer algum combo Eu vou poder usar meu gigante como defesa, beleza ele colocou a bruxa... Hum, cara talvez mais, mais bem mais, na verdade, é, experiente. Vou colocar meu de dragão, ele poderia focar naquela bruxa, né? Poderia focar na bruxinha. Olha só, esse com certeza é um cara experiente. Esse cara aqui não é um cara noob. Ele conseguiu matar meu gigante com mini peca. Sabia que o, o gigante era uma carta boa pra ser utilizada contra o mini peca E conseguiu fazer um ataque interessante, olha só. Conseguiu me dar bastante pressão. Por que, que ele tá me dando tanta pressão assim? Você deve estar se perguntando, né? É porque basicamente ele veio com uma mão excelente E eu vim com uma mão péssima não tinha nada do meu combo preparado Então basicamente eu estou defendendo até então Mas a gente vai ter paciência O nosso oponente tem cartas mais fortes que as nossas Então nós temos que ter bem, bastante paciência Para tentar ganhar ali na infantilidade Como no, no vídeo anterior a gente ganhou do nosso oponente Vamos tentar ganhar na infantilidade dos nossos oponentes aqui Beleza? Vou jogar agora o meu bombardeiro eu tô jogando esse gigante basicamente para defesa, viu, pessoal? Porque eu sei que não vai ter vida suficiente para chegar lá. Mas vamos ver o que a gente consegue aqui. Vou colocar meus goblins lanceiros para estimular ele a gastar alguma coisa. Vamos lá. Conseguimos dar um dano na torre dele excelente. Ele não fez nada, ele está ele tá juntando elixir, o que demonstra que ele é um cara bem perigoso. Olha só, ele preferiu tomar o dano para ter mais elixir para fazer um ataque. Então temos que tomar cuidado com esse cara. Temos que tomar cuidado com esse cara, que esse aqui é o, é o único até então que tá realmente oferecendo riscos pra nossa estratégia. Beleza. Olha só, colocou o gigante dele, beleza. Vou colocar o meu mini aqui agora, e o meu bombardeiro aqui do cantinho, pra matar o que puder matar. O meu oponente tem umas cartas bem mais fortes que o Cara, o gigante nível 3 em comparação com o meu é muito, muito forte, velho Agora eu preciso do meu gigante, porque eu, se eu conseguir controlar tudo com essas cartas, eu coloco o meu gigante avançado. E agora eu minha vez de atacar. Vai, vai, mata, mata, lá, isso. Boa, boa, boa, boa. Agora é minha vez de atacar, finalmente. Agora eu vou com o meu bebê dragão. Beleza. Vou preparar aqui as minhas flechas, caso seja necessária. Mas eu acho que eu vou conseguir levar a torre. Não, não consegui levar a torre. Mas conseguimos, finalmente, botar pressão no nosso oponente, né? Finalmente mesmo, literalmente. Porque ele tá vindo com muita força pra cima da gente. Ele tá com 200 e poucos de vida. Eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui para proteger as minhas tropas e vou colocar meu gigante para o meu mini pega para matar o gigante dele. E realmente tá sendo bem interessante essa batalha, galera. Essa batalha assim tá valendo a pena, hein? Agora sim encontramos um oponente à altura, o cara não é noob. O cara não, com certeza não é noob. Agora vamos lá. Agora é minha vez. Agora é minha vez. É a hora de eu ganhar, é a hora de eu ganhar e eu ganhei. Agora a flechinha vai, eu não ganhei ainda. Vai flechinha, 14 de vida, calculei mal galera, agora é perigoso eu tomar um contra-ataque, mas eu vou jogar meu gigante de defensivo Pra servir de, literalmente de alvo pros meus oponentes, vou colocar meu bebê dragão, que é uma carta que vai permanecer viva É interessante que ela permaneça viva de fato, vai, vai, vai, vai, eu preciso dar flecha na minha mão de novo Dá flecha na minha mão de novo, vai 3 elixir, 3, 3 elixir, vai, vai, força rápida, velocidade e ganhamos muito boa batalha, parabéns pro cara aqui, ó. Jogou muito bem, muito bem mesmo. Ganhamos, mas foi na raça literalmente. Conseguimos manter nossa invencibilidade, conseguimos 474 troféus, mais um baú de prata e vamos para nossa terceira batalha de hoje. Essa realmente foi super legal, agora contra um nível 4. Mas dessa vez a gente veio com uma mão bem melhor, né? Aquela vez a gente ficou tomando... É... O que que acontece? Se você vem com uma mão ruim e não consegue é... não consegue impor seu jogo logo no início, você fica ciclando cartas, e o seu oponente também, né? Obviamente, isso acontece nas batalhas normalmente. É... Você fica ciclando cartas, só que você cicla a sempre aquela mão ruim, e o seu oponente sempre cicla a mão boa, entendeu? Esse é o grande problema. E ficou acontecendo isso comigo durante todo esse tempo. Eu fiquei fazendo aquele ciclo de mão ruim, jogando na defesa, jogando na defensiva e ele jogando aquele gigante ofensivo. Enquanto ele ficou fazendo aquele ciclo com o gigante sempre no combo e eu fiquei ali chupando o dedo. Agora esse cara aqui com certeza não tem muita experiência como o nosso oponente anterior. Então ele já até saiu da partida e já entregou a partida pra gente porque ele viu que não vai conseguir mesmo. Então beleza, conseguimos mais três coroas, dessa muito mais fácil, duas partidas super fáceis e uma super legal, gostei bastante da partida anterior, velho, muito boa mesmo, mais três coroas, agora falta um, um troféu pra gente farmar o nosso baú da coroa, então vamos juntos, né, olha, baú de ouro, show de bola, vamos juntos farmar o nosso, não, não, já não falta nada não, ganhamos, show de bola, vamos abrir o nosso baú da coroa, 500 troféus invicto, é muito bom galera, muito bom mesmo, 800 a gente já pega a, a nova arena, e eu acho que se eu conseguir chegar até na, na Arena 3 invicto, já é. Olha, desbloqueamos a nossa primeira carta do nossa, da nossa Arena 2, que é o Servos, e talvez ele tenha espaço no nosso deck. Talvez ele tenha. Mais 8 arqueiras, bastante arqueira aqui. 14 flechitas e 3 minipecas. Esse aqui eu vou ter que atualizar. Temos mais um baú da coroa, mas esse eu vou fazer comigo mesmo. Vamos atualizar nosso Mini minipeca, vamos manter o nosso, nossa estratégia, só que agora com o minipeca mais forte. Talvez esses caras aqui, ó, tenham espaço no meu deck, no lugar de alguém aqui que eu talvez tenha que analisar para trazer para vocês no próximo vídeo. E se você tá gostando da série, gostou das dicas, gostou do gameplay, enfim, gostou de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, porque você sabe, o YouTube trola quem não clica no sininho. E não manda os vídeos a galera que não clica, se você não quer perder mais nenhum, clica no sininho, se inscreve e deixa seu like, seu feedback aqui nos comentários. Pra eu saber se vocês estão gostando, o que eu devo melhorar, o que eu devo fazer. Enfim, conto com a ajuda de vocês. Falou, um grande abraço do gordinho, galera. Espero estar ajudando realmente alguns de vocês. Falou e até a próxima.